sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Mara Lúcia Vivian da Luz, coordenadora de gabinete da direção, agente patrimonial, integrante da equipe organizadora do evento URGS Portas Abertas 2022 no âmbito da Escola de Engenharia. Após três anos de atividades interrompidas, o URGS Portas Abertas voltará a acontecer de maneira presencial, no dia 25 de junho, das 8 horas às 15 horas. A última vez que o evento ocorreu com presença de público foi em 2019. Em 2020 foi cancelado em função da pandemia de Covid-19 e no ano passado ocorreu de maneira totalmente digital. Graduada em comunicação social com habilitação em relações públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, Mara foi servidora estadual por 11 anos, ingressou na URIs em 2014 no Campus Litoral Norte e posteriormente foi transferida para o Campus Centro desde então atua na Escola de Engenharia. Mara, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, também. Estou feliz de estar aqui com vocês. Mara, qual é o público-alvo e o principal objetivo do Portas Abertas? O Portas Abertas, o público-alvo são os alunos do ensino médio, com o objetivo de conhecerem a instituição, os cursos que há na instituição. Mas, na verdade, o Portas Abertas, como o nome já diz, é um evento que está com as portas abertas para toda a comunidade. Todos que virem serão bem-vindos, tanto faz se vierem em caravanas escolares, vierem sós, todos estão bem-vindos aqui no dia do nosso evento. Mara, quantas atividades aproximadamente a Escola de Engenharia irá disponibilizar aos visitantes nessa edição do Portas Abertas? Olha, nós temos muitas atividades. Nós temos atividades de todos os departamentos, nós temos atividades de todas as engenharias, dos acadêmicos, das empresas Júnior, nós temos de laboratórios dos departamentos, vários laboratórios dos departamentos de Engenharia Civil, da Engenharia Elétrica, da Engenharia de Produção, temos a Incubadora Estia, vai estar presente, o Fundo Centenário, o e que é o órgão representativo dos estudantes, vai estar lá aguardando, informando, auxiliando, e temos também no saguão do Prédio Branco, que é aqui em frente ao Prédio Centenário. O programa MOV, com os seus participantes, com as suas equipes, com os seus protótipos. Olha, eu não sei te quantificar, mas eu acredito que é um em torno de umas 100 atividades. Assim, há bastante movimento. Esse ano a procura eu acho que vai ser bastante grande. Eu, particularmente, estou surpreendida com a procura. Acho que vai ser muito bacana. Você comentou dessa atividade do MOV. Você poderia destacar algumas outras atividades para os nossos ouvintes pudessem ter uma prévia? Do que que vai acontecer nesse dia dentro da escola? Sem dúvida. Os departamentos vão entrar com palestras. Então, as palestras informando o que é o curso, como é que funciona o mercado de trabalho, quais as áreas que tem bastante procura, que tem menos procura, como que funciona. Também terão exposições, os laboratórios vão entrar com exposições, os visitantes poderão conhecer os setores. Vai ter muita coisa legal. O pessoal da automação e controle também, que faz a parte da robótica, é bem bacana. A Bibeng, que é a biblioteca da Escola de Engenharia, vai estar presente informando, auxiliando, orientando, mostrando os setores. Todos os setores, vão estar assim com espaços abertos à visitação, inclusive o saguão do prédio nos seus andares. Vai ocorrer na Engenharia Nova, no Prédio Centenário, no Prédio da Engenharia Mecânica, no Prédio da Engenharia Elétrica, no saguão do Prédio Branco, que pertence à Prograde, foi gentilmente cedido à escola, para então nós podermos colocar o nosso programa móvel. Então, vai ser muito legal. Nos outros campos também. Nós estamos falando aqui do Campo Centro, mas o evento também vai ocorrer no Campos do Vale. O seu eu, inclusive, vai estar com uma equipe lá, vai Engenharia Ambiental, Engenharia Física, vai ter outras atividades no campus da saúde. A Engenharia Química entra com a visitação aos laboratórios que eles têm no campo da saúde. A Engenharia Química tem setores no campus da saúde também. Serão palestras, exposições, atividades que possam mostrar para as pessoas como funciona o mercado de trabalho referente àquela atividade de atuação. Tem várias engenharias, engenharia civil, engenharia química, engenharia elétrica, engenharia de automação e controle, engenharia da computação, engenharia metalúrgica, engenharia de minas, engenharia de materiais. Olha, é um LED. Tem bastante atividades diferenciadas para as pessoas poderem passear e escolher, e questionar, e perguntar, e todos são bem-vindos. E será uma oportunidade única para ajudar esses estudantes na tomada da decisão, que é um Sem momento dúvida. tão importante na vida. Esses são é um os objetivos do Portas Abertas. Além de demonstrar à instituição, tornar acessível o acesso à instituição, as pessoas poderiam adentrar os ambientes, caminharem nos setores, perguntar para as pessoas que trabalham como funcionar, tirarem as suas dúvidas. Um outro objetivo é ajudar o estudante a selecionar conforme o seu talento, a sua ambição, o que, que eles gostam. Porque muitas vezes não conhece os cursos. É difícil a gente escolher uma situação se a gente não conhece. Então a instituição tenta, dessa maneira, se aproximar à comunidade para poder demonstrar o seu interesse em receber as pessoas. Esse evento é um dos eventos que eu mais gosto? Por que eu gosto desse evento? Porque ele tem dois fatores importantes para mim. Um é a questão técnica, porque ele tem como demonstrar as necessidades técnicas, como funciona aparelhagem, equipamentos, laboratórios e tem o lado emocional vamos dizer que é a questão do carinho que a instituição tem para com toda a comunidade que é um momento que a gente tem de demonstrar esse carinho recebendo as pessoas com assim com gentileza, com disponibilidade, com atenção, então eu gosto muito desse evento. Independente de ser, assim, voltado para as escolas de ensino médio, para mim ele é muito mais do que isso, ele é uma comunhão com a comunidade. E isso eu acho muito bacana numa instituição pública. Mara, e quais são os principais desafios na organização de um evento deste porte e com grande circulação de pessoas, principalmente agora, no período que ainda vivemos de um final de pandemia? Essa é uma orientação que a coordenação passou para as equipes, que tenham esse cuidado de não fazer assim ambientes muito cheios, evitar aglomeração, ter o cuidado com a higienização, ter o álcool disponibilizado, as máscaras estarão nos setores, todo mundo vai estar preparado. E o desafio é justamente que, entre a divulgação e a inscrição, há aquela situação que a gente não sabe exatamente quantas pessoas realmente comparecerão. Então, como a gente tem a ambição de atender a todos bem, isso dá, assim, uma certa ansiedade, que a gente não saber o quantitativo de pessoas que virão. Mas a gente está bem preparado, assim, estamos todos muito atentos para essa questão do Covid, os ambientes todos bem higienizados, assim quanto a isso, nós estamos bem preparados. Mara, entre técnicos, alunos, bolsistas e professores, quantas pessoas, aproximadamente, estão envolvidas na organização do Portas Abertas aqui na Escola de Engenharia? As equipes foram organizadas por departamentos. É uma maneira mais fácil e mais prática. Os departamentos se organizaram com as suas atividades, conclamaram as suas equipes, disponibilizar as atividades, dividir entre eles. Os setores de organização, no caso a equipe administrativa, que também vai participar, junto à comissão trabalharam, também dividimos atividades referente à sinalização, referente à limpeza referente à disponibilidade de mobiliários e equipamentos eletrônicos para as atividades que serão feitas. Mas, olha, nós temos um quantitativo muito bom, nós vamos em torno de 100 pessoas também, se não isso, quase isso. É uma equipe muito grande, realmente. Algumas pessoas não se envolveram na coordenação, mas estão dispostas a receber, vão ficar na recepção, na divulgação, na orientação da localização, porque, como há muitos prédios, muitas pessoas têm dúvidas, não conhecem os prédios, então a gente está lá para isso: oh, olha, o prédio é assim, pode ir ali. Serão sinalizados todos os espaços também, já estamos organizando a sinalização através de banners e cartazes, e estamos lá para auxiliá-los e dar as orientações necessárias, as informações necessárias. Para finalizar, Mara, que mensagem você gostaria de deixar para quem nos escuta e tem interesse em? participar do URGS Portas Abertas e conhecer um pouco mais aí sobre os cursos e as pesquisas desenvolvidas na Escola de Engenharia. Bom, a minha mensagem, representando a comissão, representando os servidores, os professores, todos que atuam na URGS, é que venham. Venham conhecer, venham ver o trabalho que a gente faz, que é muito bacana, de várias áreas diferentes. Venham conhecer, venham passear, com a família com calma, com tranquilidade. Muitas vezes, alguma atividade está um pouquinho cheia, não pode entrar naquele momento, né? entra em algum outro momento. O site da URGS, do Portas Abertas, está com as atividades todas dispostas, para as escolas, para os visitantes se inscreverem nas atividades, que muitas são em locais fechados, né? é necessária a inscrição. Mesmo aquela pessoa que não vem para a escola, que vem sozinha, eu vou sozinha. Há atividades em locais fechados que necessitam a inscrição. E algumas outras atividades são expostas em locais abertos, sagões, na rua, na frente do setor, que não há necessidade também da inscrição. Mas é interessante olhar no site, ver todas as atividades que tem da engenharia, venham nos conhecer, tirem as dúvidas, conversem com os nossos professores, com os nossos técnicos, nós vamos estar aqui de braços abertos e muito felizes em receber a todos. Maria Lúcia Viviana da Luz, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos que o evento seja um grande sucesso. Parabenizamos a ti e toda a equipe da Escola de Engenharia, que se empenhou na organização do URGS Portas Abertas 2022. Muito obrigada e parabéns! Obrigada! É uma emoção para mim e para toda a equipe, que eu tenho certeza que todos estão, assim, de coração, trabalhando muito para fazer um ótimo evento para a comunidade. Obrigada!